Eu tô aqui em frente ao Canada Post e aqui na entrada da Vancouver Public Library e aqui nós temos a exposição móvel Together que ela fala um pouco sobre uh, problemas e soluções para desenvolvimento não somente social mas também econômico do planeta então eu vou entrar aqui, a Christine vai falar comigo e vamos conhecer um pouquinho do projeto, vamos se engajar aí nessas causas sociais que é super importante. O que é legal aqui é que eles identificam não só o problema, mas também as soluções. Eu acho isso bem legal, bem interessante. Meu nome é Christine McGuire e eu sou a curadora de TOGETHER, uma exposição sobre desenvolvimento global. Development. Together is an interactive exhibition for all sorts of age groups. It's multi-sensory, it's interactive, and it's really sparking discussions on Canada's role in global development and the role that you can play in it as well. So we hope you come out. Uh, it's launching in Vancouver on April 28th at the Public Library and we'll be touring throughout BC for the next six weeks. So you can visit our website at akfc.ca slash together to find out where the exhibit is in a city near you.